Mano. Boa noite, galerinha Que curva, que curva, que curva Eita porra, deitou Eu falei boa noite? Não, boa tarde, boa tarde Boa tarde, gente Tudo bem com vocês Vem através Dessa da rolinha Dizer que estamos aqui Na estrada do Cia indo em direção a São Tomé de Paripe. eu falei que ia levar vocês lá pra conhecer essa praia ficar perto da base naval de Aratu. a gente vai parar quer dizer, não garanto que a gente parar, Mas a gente vai passar em frente com a base, esse vídeo não ficar muito grande, tudo vai depender de mim, né Do meu desempenho a gente também vai pra A gente vai voltar por dentro das... das praias ali que tem no contorno do subúrbio, né? próximo à ferrovia, que é de Escada até o São João do Cabrito. Vamos tá ver, né? quando é que eu falo antes eu tenho expectativa, Isso tá errado. está tá indo em direção a... fazenda Coutos E aí em Coutos a gente pega a estrada do Derba Quer é dinheiro? Pede a ele. Quer é amor? Pede pra mim Quer é dinheiro? Pede a ele. Quer é amor? Pede pra mim Carnaval tá chegando, galerinha! Carnaval tá chegando! É, a tá garantida, agora eu só tá reunião dos colegas. Ah. Uma coisa que eu tava pensando aqui, eu vou fazer com vocês. Já que a gente tem muita história, pelo menos eu posso me comprometer com isso. Eu tenho história pra caralho. E contando essas histórias. Mas, mal, que que... Puta porra, já aconteceu comigo? Um aqui me lembrei. É. Como vocês estão me alugando no, no, nos comentários? Eu vê se pode, velho. Os caras.. Os caras que porra, véio. os caras que eu considero, velho. Os caras. Os caras estão me alugando nos comentários do vídeos É mole, velho. Isso é bullying, vou... seus viadinhos. O meu rolo. Porra, meu, meu rolo é foda, velho. porra Vocês botaram um o em mim, velho Uma vez eu com, com essa menina Que ela não é de Salvador Ela na época Passava a semana aqui E no fim de semana 15 e 15 ela ia pra, pra cidade dela Vai quebra-mola, Não conhecia. E aí, nesse fim de semana que ela passava aqui, ó, isso aqui é porque a BR tem garrafada, viu? E a gente tá longe pra caralho da BR. Aí bateu. Ah, beleza, continuando. É. Ela ficava aqui. E aí eu ia pra casa, né? Porque eu ficava com ela sábado e domingo, mas eu não ficava, não dormia lá. Há algumas poucas vezes eu dormia o sábado Mas domingo nunca segunda-feira eu trabalhava nananã tudo mais Aí tá, uma aí sempre quando eu ia embora ela chorava, não sei o que, aquela aquela coisa melosa E aí ela pediu pra eu dormir lá né eu, porra ah velho, se eu dormir aqui eu vou ter que acordar bem cedo pra ir embora Porque ela morava com o tio E o tio dela não sabia Que eu namorava com ela Muito menos que ele sabia que eu Passava o fim de semana lá e ela comentou, não, fica aí, durma aqui, segunda-feira você vai embora de manhã, meu tio pega o carro E aí só vai chegar aqui em Salvador, é. lá conhecer da manhã não é. Bom, então aí, às cinco da manhã eu já caio fora cinco, Caio fora não, já acordo, já pra seis, já tá longe E aí beleza, fiquei lá com ela e tudo mais Segunda-feira a gente acordou cedo e aí rapaz, por desacerto a miséria do tio dela não chegou mais cedo. Estava na mesa, tomando café, um apartamento pequeno. E aí o tio dela tava tomando café, velho. Não, não, a gente tava tomando café, minha camisa em cima do sofá, o cinto em cima da da banquinha essa da cozinha, aquelas cozinhas americanas. Rapaz, quando ela ouviu o barulho da chave balançando na porta, ela regalhou um olhão: Meu tio, e agora eu? Ó, agora dela, né? <risos> a gente tava no, no sexto andar, pular da janela que É, o jeito é contar, né? Ela, não, não que isso, quer aquilo, que não pode, o que... E aí, velho, essa minha me escondeu no banheiro. E ela também entrou no banheiro, né? Pronto, a mulher ficou branca. Palha de medo, eu fiquei na minha, velho, tranquilo que eu, porra, não vou fazer nada, não, não posso fazer mais nada aqui. A não ser contar. E tava de boa. Tava de boa também que o tio dela era evangélico, né? Então, se fosse o cara mais brabo, acho que aí eu ficar nervoso. Aí, rapaz, maluco, ó Aí Gente, aí bolou Bolou um plano Olha que onda Falei, ó, faz o seguinte Você Vai fazer o seguinte Que a é gente percebeu que o tio dela entrou no quarto você vai atrás de seu tio Vai... Ficar com ele no quarto E vai bater a porta forte De modo que eu ouça aqui no banheiro Entendeu? Então quando você entrar no quarto Você pá! Bate a porta E aí eu dou o aqui do banheiro Cato minhas porra E vou embora Ela é lá isso certo? Só que ela não fechou a porra da porta ela passou, ficou na direção da porta, acho que ela viu que ele tio dela atrás uma posição que não dava para ver, e aí acenou, né, pro cair fora. Eu aí Quando vi o sinal, meu irmão, velho, tem um pinote. Cadê minha camisa que estava em cima da, do, do sofá? O cinto estava em cima da da bancada da, da cozinha. Rapaz, eu abri a porta de um jeito Tava trancada na chave ainda. Eu acho que em uma passada de mão só, acho que eu destranquei, fiz assim, destranquei já. Já soltou tudo, ó, a porta abriu, desci as escadas, de, de uma velocidade, velho. No <risos> pânico. Rapaz, é foda. Sim. Aqui. Base naval de Aratu. A gente não pode encostar mais porque. área militar, né? Mas é aí.